Roteiro para Trabalho com Apometria Este roteiro foi elaborado pelo Sr. José Darque da Costa, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Considerações 1. Um, este roteiro deve ser considerado como sugestão de procedimento para a preparação e harmonização do ambiente de trabalho. 2. Não deve ser encarado como tentativa de padronização dos trabalhos com apometria. 3. Cada grupo de trabalho deve atender aos seus próprios requisitos, quer seja de orientação por parte da direção da casa, do dirigente do trabalho, do plano espiritual ou do próprio momento de trabalho através da intuição. 4. O trabalho poderá ser desenvolvido com a reunião de médiums, postados em círculo ao redor de uma mesa, da maneira que o grupo melhor se adaptar de acordo com as condições possíveis no local. 5. Poderá ser utilizado mais de um dirigente no mesmo trabalho, formando-se parcerias com diferentes médiums de psicofonia ou de evidência. O atendimento será agilizado. 6. Poderá ser utilizado um conjunto de médiums de sustentação. 7. Aconselhamos que todos os trabalhadores aprendam e façam autopasse passe antes de se iniciarem os trabalhos. 8. É aconselhável que os assistidos recebam o passe de limpeza antes do atendimento. 9. A disciplina, silêncio, assiduidade, pontualidade, harmonia e muito amor são requisitos básicos. 10. Aconselhamos a todos que se dedicam a Deus, com base no trabalho com apometria, aprendam as técnicas e sejam sempre potenciais dirigentes de trabalhos.